Eu não deixo nada, o calor não é fraco, ele não atacou, então eu ataco Olha a rima, bagulho é louco, aqui na rima tomou pataco Olha o frente, bagulho é louco. Hoje o calor acordou cedo. O um monstrão, uma cavalo na aldeia, na frente do calor é um menininho com medo. Olha agora, vejo no seu olhar, eu posso até travar. É Rima, não matei você na primeira, a segunda vou te travar. Assim que nós faz, tá ligado que parceiro, Calma tá te espancando. Eu só errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo, um dia pra compensar os seus seis dias de vagabundo. É. Você tá ligado, mano, que você não é capaz? Se acordou cedo, mas volta pra tua casa, é tarde demais. É. com ataque, ataque velho, o ataque que você vai ter é cardíaco é. sabe que isso é R.A.P. você fala de ataque e agora tá bom pra você? eu vou morrer ataque de cardíaco e se incomoda não emociona, eu queria educar aquele salão que é o mais foda mas assim, vai ganhar o eloco no fim, tá ligado ou é grande seu ignorante, não bate de frente ali. obrigado pelo se você meu camarada, se você me acha que vai mais foda, eu não posso fazer nada. me mais foda, Calan, eu não posso fazer nada. Aqui da hora, que você me considera seu camarada, até a Recife do mesma, porque eu não te considero nada. Aqui vai dizer do você vai tomar um palma do flagrante, você faz um forjante hey. oh. Você sabe mano que só aqui mede caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno oh. hey. Você tá ligado que eu faço improvisação Mano, sério, você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação oh. eu, eu, eu, eu, eu, eu. Ele fala de filho Tá ligado, um o bagulho é louco Olha que eu é meu parceiro Isso aí eu que você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa cê pereceu é Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu é. Sabe, tudo, eu só faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu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 Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. mais que falou que assistia, mas não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia porque você não cabe na televisão. Isso então, aí é, mano, eu sou esperto. Não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto. vai tomar os três, é claro que não dá pra ver o bricão na televisão, porque minha rima é de outra dimensão, e já você não cabe dentro dela e sinceramente, você apanha na favela, brigão na televisão, na verde ritual, não dá Pico. pra ver o e a rima tá sem sinal, derrima o meu sinal que eu falo pra você, Fala aqui de pôr de eu não entendi do proceder, não mando descanso a 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro, Isso só esse cara ouviu Qual é o meu inimigo Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Pra parar de passar Que eu te mando pra lona Cê sabe mano que eu tô amada Sabe mano que eu Te mando pra lona te Pra seu nome é -te. Vai ter fetiche com a bobozona Eu sou Norbit, nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo no bacó. E aí? Me mando com todo o respeito Cê vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu cheiro Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso é final. Agora eu falo com a Duh O Johnny Norbit Porque ele adora Cair de boca no peru ah, Ele te atacou Você vai deixar Eu acho muito engraçado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 Eu apagando os comédia que é de casa. Você pensa que é bom, pensa que você abre as asas sabe por quê? Faça o freestyle de fato. E no detalhe é que você já era. Você pulou para o povo, cê entendeu quem é o MC da galera. Ele é o MC da galera. Alguém já me contou Sabe o que é que não contaram pra você? É que a temporada já mudou ah, essa aqui é a primeira da temporada, meu mano Tá batendo de frente, com o trem Então fica tranquilo, eu te amasso ontem Vou te amassar na semana que vem ah, Se você for lá Se você ainda tiver aqui, poder rimar Se você ainda tiver mente, se for inteligente E ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda, MCs muda Tudo muda, mas minha rima não ah, Praude, até porque você tá mandando uma porra da mesma rima dele no primeiro round. Eu não falo eu não, a porque não fecha com o preto, meu mano. Cheio de rima de apoio. Não fecha com preto, mas por que você é o o bigode de louco? Pra que eu quero e pra que eu passo? Só do cabuzero, que eu Sabe por que que eu faço freestyle e a que eu mando bem? Você gostou do cavanha, você gostou do bigode? pinta os passos, ah, você não tem. Olha pra minha cara e falou que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada. Olha direito, caralho. Olha se o bagulho não agora. Sabe que agora você veio igual um sonho de valsa? Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta.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 é nóis, falou Rima Solgado aqui.